Como é que é, meus putos do aço? Bem, hoje trago-vos mais um produto da Blitzwolf, já há uns tempos que eu não trazia nada desta marca. Antigamente trazia bem mais. E o que é que é o Piggy 4 Ora, o que é que é? Como o título indica, é um gerador portátil da Blitzwolf. E em termos de unboxing, o que é que a gente vos pode mostrar? Traz o dito gerador. Nesta caixa traz o carregador. Temos o manual. E nesta caixa temos o cabo para carregar. O cabo do cinza mais um cabo USB e mais um cabo que eu penso que é para carregar com painéis solares. Acessórios mostrados, o que é que eu vos posso dizer mais? É um equipamento com 300 watts, a voltagem 220, é preto e tem aqui as dimensões, mas isso vocês veem no link que está na descrição. Como indica aqui, é perfeito para acampar, para aventuras, para caravanas para tipo de trabalho, viagem, backup, etc. Porquê? Porque isto é um gerador, mas podemos chamar uma powerback de mil mAh. Aqui atrás, o que é que a gente tem? Temos a saída para ligar, em bom português, a fichas normais. Cada saída podemos usar até 300 watts, ou seja, 300 aqui, 300 aqui, vai dar 600 no total, mas cada saída tem 300 watts. Temos a tomada para carregar no carro e temos aqui o encaixe do carregador. Este botão serve só para ativar aqui a saída para a tomada normal. E aqui à frente o que é que temos? Temos aqui o LCD onde indica a porcentagem, o que é que temos ligado. Temos aqui o botão para ligar a lanterna. Olha aqui, está pisca e tudo, é SOS e essas cenas. Temos aqui uma saída de 12V e depois temos aqui vários tipos de USB. Nas saídas USB temos duas de carregamento normal, uma de carregamento rápido e uma Type-C. Se tivermos dúvidas sobre as potências das saídas, Aqui atrás temos toda essa informação, em que podemos ver que a saída Type-C tem o um máximo de 60W, a DC Port o um máximo de 10A, e depois temos aqui a informação da saída 220 que é 300W cada uma, 600 no total. E temos aqui uma boa opção para quando vamos de feiras, quando vamos acampar está aí o verão, quando vamos à praia para ligar colunas, para ligar telefones, quando vamos para algum sítio com os putos, para ligar Playstation, para ligar tablets, para ligar computadores, por falar em playstations, vamos lá dentro de experimentar isto na PlayStation. Já estamos aqui dentro, desculpem lá agora se o áudio faz um bocado mais de eco e se a luz não está tão boa porque lá dentro temos um estúdio e aqui não é um estúdio, né? aqui é basicamente a zona onde eu tenho os meus PCs faço algumas edições e principalmente jogo. O que é que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui a minha Playstation ligada à eletricidade O que é que eu vou fazer agora? Vou desligar aquilo tudo, vou ligar tudo na powerbank e vamos ver se ela tem força para usar a televisão, Playstation e volante tudo ligado na powerbank Bora lá! Ok, decidi arriscar um pouco mais Em vez de ligar as duas fichas, como vocês estão a ver decidi ligar tudo o que tinha ligado aqui à eletricidade ligar tudo numa, ou seja, eu tenho a televisão, a Playstation e o volante tudo ligado à mesma ficha vamos virar só para vocês verem aqui a parte da bateria olha aqui uns simbolozinhos da GSI e agora o que vamos fazer vamos aqui atrás ligar o botão está ligado temos luz, temos corrente na televisão, já está ali a piscar Ouvimos. estamos a ouvir a ventoinha já de, do equipamento estão a ouvir? então vamos ligar a Playstation acendeu e vamos esperar que tudo funciona. Olha, o volante, já está ligado também. Lembrando a vocês, eu tenho tudo ligado numa ficha, ou seja, em apenas 300 watts. Aqui conseguimos ligar mais 300 watts. OK? Deixa-me virar para vocês verem mais uma vez. Estamos ligado numa e aqui ainda tínhamos a outra. Está a funcionar? Olha aqui esta coisinha é linda. Olha aqui esta coisinha é linda. Vamos selecionar aqui. O volante, ok, está o volante. Agora vamos mudar aqui para o Gran Turismo 7 e bora lá, Ver. Oi, não bora lá não, ei. Bem, temos que esperar um bocadinho, está a atualizar ainda. Não jogava há uns dias ao Gran Turismo, nem sabia que havia mais uma atualização. Vamos esperar, vamos esperar, mas até agora o equipamento está a funcionar top. Ten years later. Epá, e um tempão depois que isto demorou a atualizar à Brava, já temos isto a funcionar. Vamos lá só que experimentar. Podemos ir aqui a um sítio qualquer só para experimentar. Ele a correr para puxar um bocado pela Playstation, puxar um bocado pela corrente. E pôr isto aqui a funcionar. Volantezinho, olha para este volantezinho. Podemos trocar aqui isto, velocidade, rotação. Eu gosto sempre de ver a rotação e fica top. Mas temos aqui uma pista de Europa. Pode ser já esta, é só para experimentar. Vamos aqui à corrida da arcada para ter mais carros tal. Ora, vamos lá começar. Bora lá! Isto agora conduzir com uma mão e filmar com a outra. Mas funciona na... Olha, já veio uma grande manta! Saiu da frente com o meu Evo Vai Bruto! Ah, malandros! Isto com uma mão não é fácil. Com uma mão... Com uma mão e filmar com a outra não é nada fácil. Mas pronto, está a ideia passada. Funciona na perfeição. Na perfeição. Vamos aqui sair. Antes de irmos embora, vamos aqui só fazer mais um teste. Temos aqui tudo ligado ainda à televisão, a Playstation e aqui o volante, como vocês veem em corrente. E vamos pôr aqui as minhas máquinas que estavam aqui dentro do meu saco de gravação. Vamos pôr a carregar. que nos USBs. Ora, um USB. Acendeu. Ele está aqui. Vamos procurar outro USB. Acendeu. Está aqui. E vamos pôr aqui mais um USB aqui da GoPro. Usar os três USBs. Vamos ver acende. Também está acesa. Ok, então temos três USBs a funcionar, televisão, playstation e volante. Nada mal, nada mal, está-se a aguentar a bomboca. E pronto, maltinha do aço. está feito, como vocês viram, aguentou televisão, o volante e a playstation. Depois aqui à frente ainda ligámos três câmeras para carregar e funcionou na perfeição. Deixem-me vos lembrar que vocês podem adquirir também um carregador solar da, também da, da Blitzwolf que vai permitir vocês carregarem este equipamento durante o dia em energia solar e quando estiver totalmente carregado tem os tais 10.000 mAh para ligar o que vocês quiserem este é um modelo que já deve estar descontinuado eu já fiz vídeo dele mas este é bastante velho, de idade da pedra mas a Blitzwolf e outras marcas têm mais fortes para carregar isto ainda mais rápido e ficarem sempre com energia este equipamento está disponível na Banggood eu vou deixar na descrição o link do produto e um código de desconto para acontecer o vídeo eles mandaram um código para vocês comprarem este equipamento mais barato portanto, cliquem no link, vejam este produto vejam outros produtos que a Banggood tem que de certeza tem produtos do teu interesse o vídeo está feito, fica bem um grande abraço e um grande agacho subscreve as minhas redes segue-me todo lado, Instagram, Facebook e Youtube Gás.